Boa tarde, meu nome é Rosângela de Almeida. Hoje é estreia do meu canal no YouTube, Dicas da Rô. E hoje eu vou dar dica pra vocês de lipo manual. Tá, vamos perder essas medidas perder de 2 a 8 centímetros numa sessão. Vamos lá! Nesse procedimento, vocês vão precisar de quatro produtos da linha Rinaudé: produtos maravilhosos! Esse óleo wonderful tá? Que ele é para circulação, ele tem óleo de pequi, óleo de eucalipto maravilhoso, o creme de massagem, toque sutis, o top dos tops, né? O gel corps da linha da linha Rino D e o esfoliante luar, tá ok? Com esses quatro produtos você ainda vai precisar de um borrifador e de uma toalhinha para poder fazer a... umedecer pra a gente poder estar tá fazendo a esfoliação, né? Tá aqui... Tá aqui minha modelo Andressa, né? Que ela já faz massagem com esses produtos, ela já é usuária dessa linha. Agora nós vamos tirar as medidas. Primeiro a gente vai tirar uma medida acima, tá? Mostra aqui. Deu 99 centímetros. Agora nós vamos tirar uma medida acima da linha do umbigo. Que seria na cintura, tá? Tá? 101 e meio tá ok e vamos tirar também uma medida abaixo da do, do umbigo são três medidas e aqui deu 115. Agora bom, a gente vai começar o procedimento fazendo esfoliação com o produto luar que é o esfoliante. Você dá uma em Esse produto ele pode ser usado em casa no banho durante o banho, então você pega uma quantidade do produto. Aplica na pele úmida, pode ser embaixo do chuveiro com movimentos circulares. Circulares. Esse produto ajuda a remover células mortas, tá? E prepara a pele para receber qualquer outro tipo de tratamento. Então, agora, pessoal, a gente já fez os movimentos circulares, escolhemos bastante, tá? Durante Período até a pele absorver, ficar só os granuluzinhos, os granuluzinhos, tá? E agora a pele já tá pronta, Eu tirei com água e com uma toalha úmida. Você retira todo o excesso no banho, você vai tirar embaixo do chuveiro até sair todos aqueles granuluzinhos, tá? Do produto. Bom, a maioria das pessoas começa o procedimento pelo creme de massagem. Eu prefiro começar pelo top dos tops, que é o gel corpus, porque ele, ele já começa trabalhando, ativando a circulação. Então a gente tem uma perda maior, né? De medidas e um resultado melhor. Então você vai pegar, não coloque a mão no pote, dentro do pote, para não, não fazer, contaminar o seu produto. Você vai pegar, vai aplicar em pequenas, uma pequena quantidade, tá bom? De início, a gente vai massagear em movimentos circulares, tá ok? A gente começa com uma manobra de deslizamento superficial, só para a pessoa sentir, para a pele sentir o toque, né? Você faz um movimento em formato de um... como se fosse um coração. Vai primeiro preparando a pele para receber as massagens que serão mais vigorosas daqui a um pouquinho. Depois você vai... Aqui eu já terminei aquela, aquele processo de massagem vigorosa, deslizamento do eixo superficial, agora deslizamento profundo. Eu vou deixar agir agora durante 10 minutinhos, tá? Que é o tempo de ação do gel, depois a gente vai partir para a massagem com creme de massagem Toxutis e o óleo Rhinos, tá? O Wonderful Gold. Então, agora eu tô usando a junção desses dois produtos, que é o creme de massagem com óleo com óleo onde foi a gente coloca 15 gotas de uma colher de sopa para poder facilitar, tá? E esse produto você pode aquecer, pode colocar cinta térmica, pode colocar, pode abafar. O gel não pode, então agora eu vou estar tá passando primeiro nas mãos, nunca direto na pele do cliente, tá? Porque tem é uma sensação muito desagradável. Você aquece o creme primeiro nas mãos, tá bom? E vamos fazer a movimentação de deslizamento. Tá amassamento gangorra motricidade do do intestino, tá? Eu vou fazer isso com essa com o produto durante 20 minutos, tá ok? Daqui a pouquinho eu volto pra mostrar pra vocês o resultado. Pessoal, eu tô finalizando, fazendo aqui a cinturinha. Isso você vai fazer na comunidade, na comunidade do seu lar, né? No seu banheiro, faz de 15 a 20 vezes de cada lado. Depois você faz o movimento circular no sentido do relógio, tá? Pra não costurar o intestino. Agora a gente já tá finalizando. A gente vai tirar a medida dela para ver quanto ela perdeu. E vamos colocar o plástico filme, porque, como eu tinha dito, esses dois produtos, eles. Como eles aquecem, você pode é, botar cinta térmica, plástico, filme pode aquecer, tá ok? para vocês, a gente fez aqueles 20 minutos de massagem. Agora nós vamos tirar as medidas para ver quanto que perdeu. Como eu falei no início, perde de 2 a 8 centímetros no total. Aqui nós estávamos com 99. Não dá para você ver, você tinha que vir aqui filmar. E tá 98, então ela perdeu um centímetro nessa região. Nós tínhamos medido também aqui acima do umbigo, na cinturinha. Aqui parece que ela teve uma perda bem legal. Ela tá com 96, não é isso? Tava com 101, perdeu 5 centímetros. E aqui embaixo a gente tinha medido. Aqui, logo abaixo do umbigo. Ela tá com 115, ela tava com 115 mesmo. Isso acontece porque, muitas das vezes, pela gravidade, né, o que ela perdeu aqui desce pra cá. Mas ela vai eliminar na urina, quando ela for fazer, né, urinar, vai eliminar nas fezes da urina a gordura que tá retida. Então, ela perdeu dois aqui, né, desse centímetro aqui e 5 aqui, então ela perdeu no total 6 centímetros, tá? Agora nós vamos embalar com plástico filme pode ser cinta térmica também, tá? Você vai dar de 4 a 5 voltas e vai ficar não precisa ficar, é só que o produto ajeita, Você vai ficar uma média de 20 minutos. Ou mais, depende, né? Se você quiser ficar mais, também pode. Então, aqui você dá de 4 a 5 voltas, tá? E fica uma, a partir de 20 minutos. Você pode ficar 20 até uma hora se você quiser, tá bom? Tá bom? E esse foi o nosso primeiro vídeo, espero que vocês tenham gostado nos vemos no próximo vídeo. Tchau, pessoal!